E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, estamos de volta para mais uma gameplay de Tiny Titans Que são os Minis Titans Galera, o que, que eu fiz do último vídeo para esse vídeo? Eu fiquei andando pela cidade aqui, batalhando até conseguir uma certa quantidade de grana Porque o que, que acontecia? No vídeo anterior vocês viram aí que tinha muita missão a ser feita E eu não tinha grana para fazer essas missões, né? que são essas missões, é, são no caso aqui, essas estrelas roxas que estão aí pelo mapa. Então, por exemplo, eu vim aqui pra falar com... Cara, eu lembro isso aqui, mano, qual que era o nome dessa... Ela tinha um irmão, cara, eu lembro dela, cara. Eu lembro dessa super heroína aqui, mas enfim, vamos falar com ela aqui pra pegar uma missão. Oi, Jaina. Ah, é a Jaina, mano. Ela... Qual que é o irmão dela? Enfim, qual o problema? Olá, Robin, é meu irmão gêmeo Zan. Você se lembra do Zan? Eu me lembro, cara, esse é muito old. Hum, não, me... hum, não, não me sou familiar. Sério, tipo, ele usa uma roupa igual a minha, precisamos de um do outro para usar nossos poderes, você consegue lembrar? Ah, sim, ele é o que tem o poder totalmente inútil de virar água. <risos> não sei se eu diria isso dessa forma, mas certo, sei quem, sei quem ele é. Estávamos planejando a festa de aniversário de um colega para a próxima semana, um evento bem legal, e agora não consigo encontrá-lo. Um, vou ver o que posso fazer. Enfim, eu tenho que encontrar o irmão dela então. Encontre o Zan, o super gêmeo. Beleza. Enfim, eu peguei aqui algum... Um, eu fiquei batalhando pela cidade pra conseguir dinheiro pra poder comprar muitos bonecos. Por que que, que que acontece? Boa parte das minhas missões é comprar bonecos pra dar pra outros NPCs, né? NPCs são o computador. São pessoas, entre aspas, que você conversa pra... Porque são computadores. Eu não consegui explicar bem, mas enfim só quero mostrar pra vocês aqui, vamos pegar uma batalha com esse cara aqui que eu nunca batalhei com ele, vamos pegar uma batalha com ele, saudações cara cidadão, vamos batalhar, pra eu mostrar que durante essa batalha, além de ter conseguido mais de 2 mil de gold, eu consegui colocar aqui os meus heróis, o meu Robin no nível 12, o Mutano no nível 10 e o Cyborg no nível 11. Tá, então eu sei que essa, meu time aqui tá muito forte. E outra coisa, como eu, como eu tô com um time forte agora, eu acho que eu já posso ir naquele torneio dos cachorros, lembra? Que era uma das missões que eu tinha que fazer para progredir na história. Enfim, só vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou forte. Eu tô investindo na força do meu Robin, é, na esquiva do meu Cyborg, porque eu ganhei um chip que faz com que toda vez que o Cyborg esquive, ele... Toda vez que ele esquiva, ele ganha HP. Então eu tô fortalecendo aqui, porque quando eu colocar os... É, não Ninguém vai ficar mais forte. Mas enfim, ele tem 23 de life. Efeitos removidos. Eu poderia... Nossa, mano, perdi todo aquele meu poder? Sério? Puta, merda. Enfim, vai tomar 14 de dano aqui na cara. E vou se juntar pra, pra dar mais dano depois. Beleza, vamos pegar um tofu aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir no tofu. Olha só. Enfim, vamos ficar... Ele é imune, cara. Meu Deus! Vamos usar aqui nossa bateria para fortalecer e vamos usar rapidamente que antes do que ele, antes que ele use o poder dele, que o poder dele é um poder de carregamento. Então, de boa conseguimos anular o poder dele. Vamos usar aqui de novo nossa bateria para já eliminar e ganhar a batalha rapidamente. Mas enfim. Eu joguei aqui em off para juntar essa grana para poder comprar bonecos para completar as missões. E além disso, fortalecer os meus heróis para a gente poder fazer algumas coisas diferentes aqui no game, beleza? Então agora 2.350. E passamos um nível da Estelar. Ok, nível 5. Então aqui ela está desbloqueada a customização dela. Você pode colocar esses chips. Como eu falei, eu ganhei um chip pro ciborgue, que toda vez que ele esquiva ele ganha HP, então eu tô investindo na esquiva dele, apesar de saber que eu acho que não é uma das melhores opções pro ciborgue, eu acho que é melhor focar no dano e HP dele, mas enfim. Desbloqueamos aqui uh, uma nova habilidade da Silk, obrigado a você que falou que o nome da minhoquinha que eu não sabia no vídeo passado é Silk, agora eu consegui uma, então não tem problema, eu já sei, essa aqui é a Silk versão Old School, Beleza. Então, vamos ver aqui que a gente tem de missão pra completar. Um rapaz com capa leva as coisas a sério, não é? Ok, policial. Beleza, vamos ver aqui. É, não, isso aqui são os meus heróis, eu quero ver as minhas missões. Eu recebi uma mensagem aqui no meu... No meu apetrecho aqui, como se fosse o meu telefone, cara. Oiê, você não me conhece, mas eu conheço você. Miau, eu tenho um serviço perfeito pra você. Olha, escrevendo com, com português correto. Jump City tem um problema com cães de noite. Com I. <risos> se, você se, livra, se você se livrar de todos os cães, dou a você um boneco bonito. Mi, muito bonito. Miau. Senhor Miau me mandou uma mensagem, ok. Então aqui temos mais uma missão. Tenho que vencer de três cães. Beleza, então temos aqui. Temos que comprar um boneco da Ravenna para terminar aquela missão. Temos que comprar um boneco do Robin dos anos 80. Temos que comprar um Seymour também. E temos que vencer alguns cachorros quando chegar a noite. Então vamos numa loja de brinquedos comprar os bonecos que faltam para a gente completar as missões. Vamos lá. Eu tenho que olhar no mapa a loja de brinquedos mais próxima mas eu acho que tem uma por aqui, ali, lá em cima tem uma, já tô vendo ali o carrinho de compras, vamos lá. Esse jogo é muito divertido, galera, se você não jogou, eu recomendo que você jogue, é muito divertido mesmo, então eu tenho que pegar aqui, é, esse aqui, Robin dos anos 80, vamos comprar ele, porque a gente precisa dele para missão, vamos procurar uma Ravena aqui, Temos, tem que ser a Ravena tradicional, ah não, esse aqui são os chips, Vamos procurar a Ravena. Ravena tradicional não tá aqui. Temos a Ravena... A Pernocas Poderosas, cara. Não é essa Pernocas Poderosas. Mutano, Mutano, Ravena... Olha, o que, que é isso? É o Charada? Enfim, 175. Será que é um herói aleatório? Vamos comprar pra ver. Vamos ir pro Caixa. Então compramos aqui. Eu posso abrir pra mim, né? Pra ter o boneco do Robin. Mas eu posso entregar pra missão pra completar a missão. Então completei a missão. Vamos ver que a gente ganha. E esse aqui é o nosso boneco novo, que é o Dr. Luz, cara. Descoberto os bonecos 7 de 70, descobrimos o boneco... Eu não sei se aquele pacote é um pacote aleatório, ou se é um pacote que vem o Dr. Luz sempre. Mas enfim, vamos sair aqui, não vamos na torre agora não. Mas eu completei a primeira missão aqui, show de bola. Posso coletar aqui, que eu não sei o que eu vou ganhar. Nus! Completei, você conseguiu, e o que eu ganhei? Eu ganhei 1.500 de grana, cara, muita grana. E ganhei um mamute, um boneco novo. Show de bola, cara. É, não sei se o mamute é bom, não sei se vai valer a pena utilizá-lo. Mas a gente pode testar logo mais, né? Então, ganhamos um mamute de nível 2. Vamos ver aqui se, como é que são as habilidades dele. Minha coleção. Temos um mamute aqui, então. Posso equipar ele na minha equipe. Eu acho que eu vou equipar. É, eu vou tirar aqui... Um que eu não gosto, que é a Silk, eu também não gostei muito desse lar, vou... Esse lar, eu não gostei desse lar. Não gostei da Estelar, então eu vou equipar o um Mamute. Vamos voltar aqui? O Dr. Luz já tá equipado, então eu posso removê-lo. Vou deixar o Dr. Luz e o Mamute, beleza, vamos voltar. Porque eu quero comprar é, o boneco da Ravena, então eu tenho que ir em outro, em outra loja. Quando o seu esquadrão estiver cheio, é, novos bonecos são enviados à Torre Titã. toque aqui para administrar. Não, eu não quero, cara, você tá me ensinando a jogar até agora, enfim... Vamos lá. Beleza, galera. Pegamos aqui a loja de brinquedos e vamos até lá. Eu acho que aquilo ali é uma missão que tem ali na frente. Mas eu preciso comprar o boneco da Ravenna pra completar aquela primeira missão que nós tivemos desde o início. Então vamos ver se a gente encontra aqui nessa outra loja de brinquedos. Além disso, eu vou ver como eu já tenho muita grana. vou comprar alguns chips pra colocar no meu Robin, que é um dos meus principais bonecos e no meu Mutano. O Cyborg já tem. Vamos ver aqui. Temos o Billy numeroso pra comprar. Ixi, caramba. A gente pode comprar o um Billy numeroso pra desbloquear, mas ele custa 315, cara. É muito caro. Ele é bem caro, no nível 1 ainda. Mas vamos ver aqui. Estelar, vamos tirar, vamos tirar. Temos esse Red X pra comprar também. 340, Eu acho que tá tudo caro agora. Por que que tá voltando? Ah, tá. Temos a abelha. Acho que é tudo mais ou menos o mesmo preço. Então vou procurar só a... a Ravena. Temos aquela estelar negra. Estelar negra, Red X... Estelar, Red X, Billy Numeroso, Robin, Robin, Ravena Maravilhosa, não precisamos da comum. Temos o um Speed e né, nada de bom. Temos esse aqui, a Batgirl, caralho, mano, 240, manos do céu. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar, cadê meus chips? Os meus chips, Asa Noturna Pai, olha só. Temos aqui mais Speeds, mais Mutanos, Estelares Negras, Speeds, tem muito cara. Abelha, abelha, temos aqui alguns aleatórios, temos o chip de vida, o chip de vida, deixa eu, deixa, deixa eu, eu queria mostrar, não tem como, chip valentão, é, chip quack quack, cortina de fumaça, vamos comprar um chip de vida só pra gente ver como é que a gente vai fazer, eu vou comprar também é, esse, esses bonecos aleatórios pra ver o que a gente consegue, a gente é, acho que esses são bonecos aleatórios mesmo. Beleza, vamos comprar mais bonecos aleatórios. Temos o tipo do Valentão, o Chavalentão. O Waffles do Céu, mano. Que que é isso? Vamos comprar também porque a gente tá cheio da grana. Vamos tirar aqui. Cortina de fumaça, também não sei o que é. Vamos comprar porque a gente vai descobrindo. Quack, quack, quack. Eu sei que aumenta a sorte. E eu não tô querendo investir em sorte em nenhum boneco agora. Então vamos só ver aqui. Vamos comprar. É, temos, vamos comprar alguns bonecos do Robin. Porque se a gente equipa esses bonecos que a gente tá comprando. No nosso Robin? Tá cheio já. Ah, não, tá não. Ah, não, tá cheio sim. Eu tenho que comprar aqui. Deixa eu ir pro caixa então. Comprei um chip de vida que aumenta a minha vida em 5. Ok. Temos aqui esse Waffles. Em caso de derrota de seu boneco, um Waffle cai sobre o seu adversário. Olha só, legal. É, temos aqui, aumenta o desvio em 3. Show de bola. Bonecos aleatórios, vamos ver se a gente tem sorte. Olha só, pegamos o Robin dos anos 80. A gente pagou 175 nesse boneco aleatório, então valeu a pena pra caramba. Temos mais um boneco aleatório. A Estelar Negra, que a gente também pagou barato. Valeu bastante a pena. Temos aqui então um recibo. Ok, temos as nossas compras. Tem, vamos comprar mais bonecos do Robin, porque a gente, eu quero fortalecer o meu Robin. Então, para fortalecer o seu Robin, para fortalecer o herói que você quer, é, é, ele fortalece mais quando você usa o mesmo boneco. O boneco do mesmo tipo, se de preferência o mesmo boneco repetido. Beleza, então vamos só comprar aqui pra gente, pra gente ver. Vamos sair e vamos lá na nossa torre para modificar os nossos bonecos. Vamos lá, temos aqui então é a nossa coleção: temos o boneco, temos aqui, cadê, cadê, cadê, cadê? O meu Robin. Esse é o meu Robin, eu posso remover ele, eu posso melhorar, eu posso penhorar e eu posso colocar um mod nele. Vamos colocar um mod nele: a gente tem um chip de vida, a gente tem um do Waffles. Vamos colocar, sei lá, o Waffles do céu. Aumento de desvio em 3 e aumenta a nossa vida em 5. Eu acho que eu vou deixar, não vou colocar nada nele por enquanto. Eu vou melhorar ele aqui, então vamos colocar pra Silk comer o meu, é, o meu outro Robin, né? Vamos lá. À medida que ela vai comendo esses outros Robins, pode notar aí que eu tenho um upgrade na minha habilidade. Então agora a minha habilidade tá melhorada. O meu passo, a minha, minha pose de herói faz uma reserva de dano maior do que antes. Então, melhorei a minha habilidade. Show de bola. A minha próxima atualização vai fazer um upgrade na minha, na minha Shuriken lá, cara. Que eu não sei o nome da, da minha habilidade. Eu tô muito bem nesse jogo mesmo. Vamos adicionar os favoritos... É, eu não, eu deixa eu queria ver aqui o meu cyborg se tem como eu tirar um mod que ele tem ele tá vendo aqui ó ele tem um desviar com vida então se eu, deixa eu colocar esse aqui terem como colocar seu mod chip atual será destruído e descartado definitivamente tem certeza que deseja continuar nossa mano enfim seria o mais interessante a gente colocar um outro mod mas eu, eu queria esse mod para colocar quem sabe no meu robin eu vou deixar do jeito que tá, é, eu já investi em esquiva pro ciborgue, então deixa do jeito que tá, já era, mano vamos continuar jogando aqui, vamos então pro torneio, vamos ver se a gente consegue vencer esse torneio, já que ah não, temos, então... já tá de noite já que tá de noite, temos a missão pra fazer de derrotar cachorros, vamos derrotar isso aqui vamos ver se, se vai ficar, se a gente não for demorar muito, porque nós já estamos em 15 minutos de vídeo só fazendo nada aqui mano, então vamos que vamos testar esses novos heróis também a gente ver, a gente, a gente ganhou e a gente nem viu do que se tratam eles, né? Então, como a gente vai pegar um oponente bem fraco, vai dar pra testar de boas. Temos aqui o nosso Robin de nível bem alto. Temos... Um, vamos procurar o Dr. Luz, vamos ver como é que é as habilidades dele. Ele tem um escudo de luz, que dá um escudo, cria um escudo de luz temporário, que absorve um único ataque. Ok. E temos também o Olhos de Laser, que causa 5 de dano e tem aquela carga, né? Então, ele, ele carrega. Deixa eu colocar aqui... O Mamute, que ele tem aqui onda de choque que causa paralisia, olha só que legal. E tem aqui um soco poderoso que causa 17 de dano, mas ele tem que ser usado 3 vezes. Mano, é muita coisa. Ele é um tipo de herói tanque, provavelmente, né? Aquele herói que vai ter muita vida, mas vai bater não vai bater tanto assim. Vamos usar aqui bastante a nossa habilidade de fortalecer, porque aí eu posso ir para pro algum dos meus outros heróis e já matar aqui esse cabeça de ciborgue mais rápido. Vamos lá, fortalecendo... Ah, mentira, mentira, mentira! Ah, não, velho, mentira, cara, esse saco. Então vamos lá, vamos colocar aqui. E já vamos colocar pra dar 20 de dano logo. Beleza, vamos lá. Carregou uma, beleza. Wafflezão na cara. <risos> Nossa, mano, ele usou o waffle na minha habilidade, e agora, cara? Meu Deus, que cara mais chato. Essa cabeça de ciborgue é muito, muito efetiva, né, na verdade. E a gente só tomando pancada aqui. Só tomando pancada. Beleza. Ok. Ok. E estamos com 16 de vida e era para ser uma batalha fácil, né? Então toma pancada na cabeça aqui. Beleza. Tomou um stunzinho ali de um certo tempo. Vamos carregando, vamos carregando. Olha só, vamos tomar mais uma pancada. Tomamos 4 de dano porque ele tem vantagem de tipo em cima da gente. É... Vamos, Dr. Luz. Acho que vai ser mais interessante você, eu acho, cara. Nossa, tomando mais dano, velho. Meu Deus. E o nosso Waffle ainda tá permanecendo? Tá permanecendo Waffle? Não, não tá, não. Então eu posso usar mais uma vez aqui a habilidade do Mamute. E agora a gente vai dar 17 de dano. Vamos lá. Nossa, mano! É preciso que eu vou perder? Ah, não, eu perdi isso. Pelo menos isso eu não perco. Beleza. Então, vamos lá. Pra dar 17 de dano, show de bola. Ficou com 5 de vida. Agora eu posso vir aqui no Robin e jogar uma Shuriken e acabar logo com isso. Pra finalmente... Eu vou fazer a missão dos cachorros hoje para deixar pro próximo vídeo Apenas a nossa batalha no torneio Beleza? Então beleza, conseguimos aqui é, Eu não gostei muito dos nossos heróis novos Pra falar a verdade Depois eu vou testar o nosso Robin né O nosso Robin diferente Pra gente ver se ele é bom Se ele tem diferenças em relação ao nosso Robin tradicional Beleza? Ganhamos o nosso primeiro cachorro Vamos procurar mais cachorros Pra poder batalhar Temos aqui uma batalha Que tá mais ou menos aqui É, é cachorro, é cachorro mais um cachorro para batalhar. Tá aí realmente infestado de cachorro, como os gatinhos disseram. Vamos batalhar mais uma vez, então. E a gente vai começar aqui com o nosso Robin diferente, que a gente não testou ainda, né? Eu acho que é interessante fazer isso. Beleza, o nosso Robin. Vou colocar o outro Robin e o Mutano. E estamos batalhando dessa vez contra três heróis de nível 10. Então agora a parada vai ser séria. A parada vai ser séria agora. E a gente vai ver logo se esse Robin que a gente conseguiu na... aleatoriamente é um Robin legal, né? Beleza, vamos lá. O Robin diferente, ele é até mais bonitinho. Enfim, vamos ver aqui. Tem a bomba de fumaça que tem, aumenta a minha chance de desvio. E ele tem esse golpe aqui que é a Pernocas. Dá 7 de dano. Multiplicador de. Não dá pra ler. Per... Que Pernocas distribui vários golpes contra seus adversários. Ok, deu pra entender mais ou menos. Ele não tem desvantagem contra essa Silk. Então a gente vai manter aqui. Vamos pegar esse Robin aqui pra gente dar uma melhorada. Pra dar uma melhorada nas nossas habilidades. Aí eu vou colocar. É, ou o mutano ou... Vou, vou usar a habilidade daquele Robin diferente Nossa, só falta a gente perder todas as nossas Todas as nossas Não, não, não tira não, não tira não Isso, vai tomar uma pacadinha, beleza, não tem problema Vamos lá, reunindo, reunindo o poder Que a gente vai dar 19 de dano Eu não sei se isso vai ser dividido ou se vai dar 19 em todo mundo Eu quero acumular pra gente ver O que realmente vai acontecer Nossa, estamos tomando muito dano, velho vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Então agora vamos usar nossas pernocas 4, 4, 4, 7 só atingiu um, eu pensei que ia atingir mais, enfim, esse aqui, o Mutano tem, esse aqui eu acho que é o George Washington, não me lembro quem é esse daqui, mas eu sei que o Mutano tem desvantagem contra ele, então a gente vai pular esse daqui, vamos colocar o nosso Robin, que é um dos nossos personagens mais fortes, eu tô achando esse Robin com muito pouca vida, velho, muito pouca vida, talvez eu coloque aquele chip de vida nele, depois qualquer coisa a gente tira e coloca outro, né? eu acho que a gente comprou, então a gente, vale a pena a gente usar, depois eu vou colocar aquele chip de vida nesse Robin aqui. Beleza. Ele tá com 11 de vida. Ah, já vem a Ravena. Tem alguém que tem vantagem contra ela? Não tem. Beleza. Vamos usar aqui. Agora a gente vai dar 11 de dano. Vai, 11 de dano, 11 de dano. Ok, show. Ela vai ficar com 10 de dano. Beleza. Pegar o Tofu. Vamos lá, uma vantagem, uma vantagem. Ai, tomou um dano, tomou um dano. 8 de dano. Meu Deus, ixi, não posso usar ele. Meu Deus, meu Deus! Beleza, então vamos lá, vamos usar aqui nossa baleia pra dar 5,5. Ai, velho, lá vem, 8, beleza, de boas. Vamos dar 5 e 5, e vai deixar aquele George Washington com 6 de vida e a Raveira com 5, beleza. Ganhamos mais 2 de poder pra poder eliminar a fatura, porque aquele George Washington que tava com 6 agora vai rodar. E ganhamos a batalha, ganhamos a batalha, ok. Olha só, pra falar a verdade, galera, eu não gostei muito desse Robin novo eu pensei que ele ia dar ali um dano em área, alguma coisa mais interessante, mas não foi o caso, não foi o caso, estamos faturando uma grana aqui, conseguimos melhorar o nosso Robin nos anos 80, ok, nível 3, conseguimos uma nova habilidade, que é a pose de herói, que é a mesma que a gente já tem no nosso Robin, realmente não gostei desse Robin aqui, eu acho que seria mais interessante em uma outra estratégia esse Robin, então eu vou deixar ele guardado mesmo, ganhamos o nosso segundo cachorro, e vamos em busca aqui na noite, na night, de mais batalhas contra cães temos esse carinha que eu não quero batalhar contra esse carinha e essa parte da cidade eu acho que é inabitada pra mim então vamos lá, vamos passar passar, passar cara, parece que não tem nenhuma batalha por aqui contra cães que chato que chato cara, essa região aqui a gente não tinha explorado ainda, beleza temos a batalha contra esse Manolo aqui, quem é você cara, você é muito diferente e aí cara, vamos batalhar já que você tá na minha frente, sai da minha frente, que aí não teremos problemas, né? O Rei da Praia, ele tem aqui um herói de nível 10, eu não sei qual é aquele herói, mas vamos usar nossa equipe padrão, nossa equipe básica de Mutano, cyborg e Robin. Não tem erro, não vai ter como a gente perder, ou tem, né? Porque vocês viram no vídeo passado que eu não dei nada pra aquela batalha e quase perdi. Então vamos lá, 34 de vida, galera. É muita vida que esse herói tem, mano, é muita vida. Tem alguém que tem vantagem? Ah, o meu próprio Robin tem vantagem contra esse cara, então eu vou fortalecer bastante o ataque dele, mas aí eu já vou dar um dano aqui, vamos dar um dano, vamos dar um dano, senão ele ainda vai tirar... Ai, ai, ai, ai, barra de velocidade aumentada dele, beleza, demos 14 de dano, 14 de dano é muito bom, e temos aqui que é os efeitos removidos, ah não, mano, ah, eu removi o efeito dele pelo menos, né, que é aquele efeito da barra de... de... De energia acelerada. Vamos dar mais 11 de dano. Fácil, rápido e bonito. Agora ele está com 4 de vida. Então é só usar o meu Shuriken mais uma vez. Para a gente acabar logo com isso. E aquele cara sair da nossa frente. Vamos lá. gente Estou em busca de cães. Para finalizar aquela missão. velho. Mas tá foda. Passamos mais um nível do Robin. Mais um nível do Mutano. Beleza. Vamos dar uma melhorada aqui no nosso Robin. De nível 13 agora. Então eu vou melhorar, cara, eu queria muito melhorar o HP dele, mas eu vou melhorar a força. E eu vou colocar aquele chip de, de vida nele. Então eu vou melhorar o nosso Mutano aqui. O Mutano eu tô investindo em HP e força. Então aqui no caso eu vou investir no, na Health, que é o HP, que é a vida dele, né? Então beleza, Mutano de nível 11. Vamos colocar aqui o chip no Robin antes que a gente se esqueça, porque eu vou acabar esquecendo. Ganhamos do cara. Cara, como você usa me desafiar? O rei. Beleza, ganhamos do rei então. Vamos ver aqui na, na Torre Titã pra abrir minha coleção. Esses aqui são novos, ok? A estelar, a estelar Negra a gente não testou, depois a gente vai testar. Vamos colocar ela aqui então. Vou tirar esse Robin que eu não gostei. O que, que eu fiz, cara? Enfim, não tem problema. Vamos equipar a Estelar. E eu vou ver... É, eu acho que vou deixar a Estelar mesmo. E vou vir aqui então no meu Robin. Vou vir no Mod e colocar um Mod de Vida nele. Beleza, ele tá com mais 5 de Vida botando também não tem nenhum mod, então eu acho que eu vou colocar um dos mods aqui Aumento o desvio em 3 e eu vou colocar o do Waffles nele, não tem problema Beleza, pelo menos nós temos a nossa equipe principal fortalecida agora Ih, vamos, caralho, vai ficar de dia já e eu não achei, não achei nenhum cachorro por aqui, velho Vai, cães, onde estão vocês? Um balde? É minha batalha contra um balde? Como assim? Que loucura Centro, é um balde Cara, é a missão, é o irmão dela. Encontrei o irmão dela. Ei, espere um instante. Um baldo de água não consegue dizer isso que ele disse. É você, Zan? Hum. Oi, Robin. Sua irmã está doidinha atrás de você. Qual o seu problema? Bem, digamos que eu simplesmente não tenho me sentido muito animado recentemente. Todo mundo está ficando maluco com esse negócio de jovens titãs. E todos os diferentes heróis que você pode comprar. Mas não há bonecos do Zan e da Jaina. Os jovens de hoje não ligam mais para os Super Gêmeos. Que deprimente, cara. Não somos mais legais, Robin? Claro que são. Vocês dois ainda são super legais. Totalmente. Está dizendo, que você está dizendo isso só para me dizer mesmo. Olha, Zan, vou bater um papinho com o Sr. Shib. E quem sabe ele, ele pede alguns bonecos dos Super Gêmeos para a próxima coleção. Você faria isso? Claro que eu faria, mas você tem que me prometer que vai voltar pra sua irmã, pois a coitada está preocupada. Vou sim, vou ser um amigo de verdade, Robin. Então conseguimos completar uma missão, um show de bola. E temos um, um boneco, o Aqualad, mano, que boneco mais gay, <risos> Mano, que boneco é esse, cara? Vamos lá, vamos ver que boneco é esse. Vamos colocar ele na nossa aqui pra gente testar logo mais. Vamos colocar ele aqui. Eu vou equipar ele. Eu tenho que tirar um desses bonecos, né? Então, deixa eu tirar aqui o Dr. Luz. Vou tirar também o Mamute. Porque, enfim, né? Eu não gostei muito. Eu vou ver depois. Vou equipar ele aqui pra gente verificar depois se ele é bom. Mas, enfim, já ficou de dia. Eu não encontrei os cães. E já temos um vídeo aí bem grande, cara. Vamos lá, vamos procurar só mais algumas batalhas pra gente ter. Quem sabe. Deixa, tá brilhando aqui, hein? Tá brilhando. Quando tá... O dia, ficou de dia. Tá brilhando ali, ó, eu cliquei e ganhei ouro, tá? Se vocês verem em algum lugar que tá brilhando, vamos... Ah, não, esse cara a gente já batalhou. Temos batalhas aqui no Sorveteria, temos batalhas contra o Zan. Vamos batalhar contra o Super Gêmeo. Vamos batalhar contra um balde de água, basicamente. Vamos lá, para finalizar o vídeo de hoje então a gente vai testar os nossos novos heróis, não conseguimos completar a missão dos cachorros, vamos colocar aqui a nossa estelar negra, esse Aqualatch, eu não lembro o nome dele, e o nosso Robin para garantir a vitória né, porque vai que, enfim, vamos lá, vamos começar com o nosso Aquaman muito diferentão aqui, e ver quais são as habilidades dele, eu nem cheguei a olhar, vamos lá. Temos aqui a habilidade, então, escudo de bolha, que cria um escudo de bolha temporário, que absorve um único ataque, e ele tem o mesmo ataque do Mutano, que é aquele queda da baleia. Ok, deu pra entender. Temos também a Estelar, vamos ver o, o ataque dela. Tem aqui o, o olhos de laser, dá 5 de dano. 5 de dano. Dá 5 de dano. E só que tem que usar a sobrecarga, né? E tem a enxurrada. Dá vários golpes contra o meu adversário. Uma boa lição deles, que dá 7 de dano apenas. Nossa, tomou 6 de dano, velho. Que dano absurdo que a gente tomou. Vamos usar aqui nossa melhoria. Estamos com 12. Melhoria de novo. 15 e agora vai tomar. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar. Ai, tomei. 4, beleza. 4, não é mais 6. Vamos lá. 15 de dano, 15 de dano. Nossa, mano. Mais 6. Nossa, mano. Tomamos muito dano aqui, mas você também vai tomar muitos. Meu Deus! Ela esquivou. Nossa, estamos ferrado, galera. Estamos ferrado porque estamos com dois heróis fracos aqui do nosso time. A gente ainda tem um herói pela frente para derrotar. Vamos colocar aqui o um soninho. Vai dormir, vai dormir, Cinderela, vai dormir. Toma mais 9, toma mais 9. Show de bola. Pelo menos garantimos aqui mais 9 de dano. Ela tá com 8 de vida. Mais um golpe e a gente ganha. Mais um golpe a gente ganha sim. A gente derrota essa heroína, que é a abelha. Vamos lá, mais um. Beleza, conseguimos. Não vai esquivar? Isso, não esquivou. Beleza, vamos guardar nosso tofu pro nosso próximo adversário. Conseguimos recuperar um pouco de vida. Muito bom, muito bom. Temos alguma vantagem contra alguém? Não, na verdade temos desvantagens apenas. Ai, vamos tomar... Ah, tomamos 9 de dano. É muito dano que a gente tomou. Caramba, é muito dano que ele dá. Vamos tomar, vamos dar 12 aqui, então. Porque aí na próxima... Nossa, eu não acredito que ele tá esquivando, velho. Nossa, era pra gente estar tá ganhando já, velho. Enfim, vamos lá... 2 de 9 vai ser o suficiente, beleza 9 de dano, agora mais um de 9 Já vai ser o suficiente, vamos tomar uma pancada agora, hein Ah, beleza, ele usou uma bomba de fumaça agora ah, ele vai tomar agora, a gente vai tomar pancada Agora a gente vai tomar pancada forte 9, estamos com 6 de vida, mas de boa Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai, não esquiva, não esquiva, não esquiva, não esquiva Beleza Conseguimos a nossa vitória. Pra finalizar o vídeo de hoje, já tem bastante tempo. É isso Se você gosta das gameplays de Os Mini Titãs, não se esqueça de deixar o seu like. Lembrando, esse jogo ele é pago, mas tem como dar um jeitinho de você conseguir ele grátis aí na internet. Eu não posso ensinar, mas se você pesquisar, você consegue, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Falou um grande abraço do gordinho e até a próxima!